Convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido exterior com a medida de 13 por 27. E no tecido exterior vão também fixar a manta. A minha manta, que é uma manta um pouquinho mais grossa. Eu conheço por manta betão. Se vão à máquina de costura e fazem um zig-zag... Por todo para poder fixar a manta. A minha já está feita, como vocês podem ver. O tecido do forro são 13 por 27 de altura. Este tecido vai ser um bolso e a medida dele é 13 por 32 de altura. E este aqui vai ter entretela por todo. Tem entretela de tecido. De um lado tem cola, do outro lado não tem. E parece papel. Vocês colocam do lado que tem cola, que é mais brilhante. Colocam do lado o avesso do tecido, por todo. Com um paninho colocam por cima e com o um ferro de uma na temperatura mínima também vão passar para poder fixar no tecido. E este aqui, que é igual ao tecido exterior, que vai ser também um bolso, a medida é 21 por 25 de altura. Este também tem que colocar a entretela de tecido por todo. Uma tirinha que é igual ao tecido exterior, com a medida de 5 por 6, que vai ser para a argolinha. Este aqui vai ser a alcinha e a medida dele é 6 por 30 de comprimento. Uma argolinha, um mosquetão, um elástico rolinho com a medida de 8 cm, um botão, tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Vou começar por este. Vocês vão dobrar a meio e com o ferro de engomar vocês vão bincar, vão à máquina de costura e vão fazer aqui uma costurinha reta. Não é necessário rematar já fiz aqui uma costurinha. Vou buscar o tecido do forro com a medida de 13 por 27 e vou colocar este bolsinho por cima. Assim. Vou ajustá-lo na parte de baixo e vou colocá-lo assim. Vou reservar. Entretanto, vou buscar este que é de 21 por 25. Vou dobrá-lo a meio, o que também tem a entretela. Vou vincar com os dedos. Da lateral para o meio vou medir 7 cm e vou riscar com a caneta de tecido. E da lateral desta para o meio vou marcar também 7 centímetros. Depois das marcações vou fazer aqui uma costura daqui a aqui, mesmo na beirinha. Não é necessário rematar e depois dessa costura vou dobrar a meio... E vou também fazer aqui uma costura. Aqui vai rematar no início. E neste aqui também. Vou iniciar aqui uma costura, rematando, até ao fim não é necessário rematar. Esta parte que está aberta não é necessário rematar. Eu vou cozer. Já fiz em cima, fiz estas duas. O forro, o bolsinho, e agora vou colocar este por cima. Vou ajustar aqui a parte de baixo e as laterais, alfinetar. Alfinetei dos lados, vou empurrar para baixo e alfinetar também a parte de baixo. Vou reservar novamente, agora esta tirinha que é para colocar a argolinha, a minha como vocês veem já está dobrada, eu fiz como se fosse uma fita de viés. Ou seja, dobram a meio, vincam com a unha ou com o ferro, abrem e as duas laterais vão para o meio onde estava vincado e dobram novamente, ficando assim. Agora vou à máquina de costura e vou fazer duas costuras, uma de cada lado, não é necessário rematar. Já fiz as duas costuras, agora com a argolinha vou enfiar, vou juntar as duas laterais. Agora vou fazer uma costura, iniciando aqui rematando. Vou por aqui até aqui e do sulfo novamente e remato. Já está cozido. Vou colocar aqui em cima, colocando um bocadinho para fora. Mais ou menos aqui é um dedito, deixe ficar de espaço e vou fazer aqui uma costura de segurança. Já está cozido, vou colocar aqui em cima o elástico. Vou dobrar a parte de cima para ver onde é o meio. Vou dar aqui um pequeno pique, só mesmo um bocadinho. Agora o que vou dobrá-lo a meio e vou colocá-lo aqui neste pique. Vou dar aqui uma costurinha de segurança. Já está feita a costura de segurança, depois disso é colocar o tecido exterior, eu vou colocá-lo por cima e vou alfinetar por todo. Vou virar deste lado para ser mais fácil. Já alfinetei por todo, agora a parte de cima eu vou arredondar, vocês vão medir daqui da lateral, para aqui 3 centímetros e daqui para baixo 3 centímetros, 3 e mais 3, desta marcação e desta marcação vou meter aqui algo redondo e vou arredondar, vai ficar assim, agora eu vou dobrar para fazer igual ao outro, vou tirar os alfinetes e vou cortar, Assim, vou alfinetar de novo. Agora embaixo, vou também arredondar. Vai ficar um redondo mais pequeno. Vou colocar aqui 2 cm da lateral para aqui e daqui para baixo, 2 cm. 2 e 2. Agora vou dobrar e cortar assim até novamente vou à máquina de costura e vou cozer por todo exceto o lado tem, tem a tira com a argolinha e eu vou deixar ficar a abertura daqui até aqui deixe ficar depois desta costura até aqui mais ou menos uns quatro dedos aqui para poder virar eu vou cozer então em toda a volta e no início rematar e final também rematar Já cozi por todo, deixando de ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso e vou dar aqui uns pequenos golpes no redondo. E aqui também eu vou cortar. Já cortei o excesso, dei uns pequenos golpes aqui no redondo. Aqui também não cortei o excesso devido à abertura. E agora vou virar do direito. Vou virar também este bolsinho. Agora vou passar a ferro. Meter esta abertura para dentro. Já passei a ferro. Agora vou à máquina de costura e vou cozer aqui a palinha em toda a volta, rematando início e fim e também para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha por todo, a bolsinha já está quase pronta, vou colocar a palinha para baixo e ver onde fica o botão e cozer antes de cozer o botão, vou agora a alcinha 6 por 30, vou dobrar a meio, vincar. Vou abrir e dobrar as duas laterais também para o meio e dobrar novamente, como se fosse uma fita de viés. Agora vou à máquina de costura e vou cozer dos dois lados, não é necessário rematar. Já está cozido, agora vou enfiar aqui o um mosquetão. Assim está no meio e agora vou unir as duas laterais e cozer a máquina, rematando início e fim. Já cozi, agora vou puxar o mosquetão para a costura e vou virar a fita para o direito, puxar para cima e agora vou fazer aqui uma costurinha aqui para poder prender. Também rematar início e fim. Já está cozido, a costura está mesmo aqui em cima, vou colocar aqui na argolinha. E agora para finalizar é só cozer aqui o botão, portanto vou medir, tem que ser por aqui onde está a alcinha. O botão vai ser aqui. Vou cozer o botão, já cozi o botão. Tem aqui um bolsinho, tem aqui outro, tem a alcinha. Vocês aqui podem colocar o telemóvel, aqui documentos, por trás é assim, a alcinha para poder agarrar, se não quiser a alcinha tira. de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou, clique em gostou. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!